Então essa coisinha é a razão por que tá tudo enterrado? Esse lugar é uma loucura. Você pode voltar para a superfície junto com o espelho. Dessa vez, você tem razão. Eu provavelmente alcançaria o Nirvana antes que pudesse voltar por onde vim. Saiu de Moscou. Eles vão chegar a qualquer momento. Se a comissão ainda não chegou, significa que ainda dá tempo. Deixa eu trabalhar em paz. Deve informar ao Dr. Setienov que são os pedidos dele que o impedem de trabalhar? Sim, pode informar também sobre a sua fuga daqueles robôs na plataforma Leve Mag em vez de ajudar. Eu não sou um soldado, camarada major. Eu tô fazendo um trabalho intelectual, não braçal. Destruir robôs é sua especialidade. O único trabalho que você tá fazendo é morder minha orelha. Você tá me fazendo perder tempo e atrasando minha missão. O que? Nada. Ah, foi o que eu pensei.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 O quê? Nada. Ah, foi o que pensei. Este pedaço de lixo inútil. A máquina de esfaquear pelas costas que me matou. É uma fase. Vai passar. Já tá passando. Não lembro nem meu nome, mas a caneca te me metal... Tô de mãos atadas. <risos> Então, o que vai ser, major? Armas ou. <st buzzing> Como posso? Posso? Como posso? ajudar? Preciso entrar na exposição. Como faço para abrir a porta? A fechadura pode ser... Se... A porta ab, ab, com a minha chave-mestra. Erro! Chave-mestra não encontrada. Todos os modelos de telescova podem transformar seus dedos indicadores em chaves. É uma das suas funções básicas. Parece que você perdeu sua chave-mestra. Meus antebraços foram arrancados pelos malfeitos. Erro. Articulação manipuladora não encontrada. A função de estrancamento não pode ser iniciada. Certo. Onde será que ela perdeu as mãos? Sugiro que comece a procurar por aqui. Bo, bo, bo, bo, bo. Charles, como são os neuroconectores especiais para o Collective? Sabe aqueles que eram para ser do governo? O que eles vão ter se parecem com dispositivos mente, mas são dourados e cravejados com diamantes. Os cientistas da equipe do Dr. 79 já receberam dispositivos diferentes. Diferente? Quer dizer que terão outros com capacidades diferentes? De acordo com o plano do Dr. 79, os burocratas e os funcionários públicos receberão falsificações. Somente os cientistas recebem os conectores com autoridade discricionária de verdade. O chefe vai tentar enganar o governo? Isso é loucura. Como você sabe? Onde arranjou a sua luva de neuropolímero, camarada major? O quê? Tá falando de você? Peguei você com o Dr. 79. Exato. Espera. Quer dizer que ele me deu a própria luva? O destino do trabalho da vida dele depende do sucesso da sua missão. <risos> Ele pediu para eu te proteger. Não entendo, mas eu terei para te ajudar. E. 680, a reprodução. Hum. bo bo bo, bo vindas ao complexo. E. Cadáveres por todo lado. O braço de Tereskova. O que é que aquele pervertido de metal está fazendo com ele? Isso é um robô garçom. Que está servindo as pessoas que ele mesmo matou. Vou partir aquela lata em pedaços. O robô não está hostil no momento. Acho que conseguiremos recuperar o braço sem lutar. Lá vamos nós. Temos que sair daqui. Com certeza. Mas suspeito que a unidade RF9 não ficará satisfeita. Por, por, por favor. Como funciona? Aproxime dos meus conectores neurosensores. Chave mestra ativada. Agora. Obrigada por vir me ajudar. Sem a chave, parecia que eu estava sem um braço. Um momento, por favor. A gente conserta ela ou quebra? A telescova é um modelo de última geração com sistema de autoconserto. Uma famosa atriz e cosmonauta contribuiu para sua criação. Eu tô cagando e andando. Ah, bem melhor. Com sua permissão, eu gostaria de fazer um discurso. Saudações, camaradas! Bem-vindos ao Centro de Exposição Soviético! Mas de que porra você está falando? Que discurso? Tem um monte de gente morta no chão e está tudo cheio de sangue! Meus algoritmos estão horrorizados, mas meus bancos de dados não têm as ferramentas verbais e visuais necessárias para expressar medo, espanto ou outras emoções negativas. Eu fui criada para permanecer positiva e otimista em qualquer situação. A dissonância grotesca entre meu comportamento e o ambiente horrível me enoja. Mas não há nada que eu possa fazer. Ah, entendo. Acho que ninguém esperava por isso. Ok, Lata. Ative o modo de simulação da VVC. Modo simulação? Isso deixaria tanto os sistemas de segurança passivos quanto físicos ainda mais agressivos. Vai te colocar em perigo e talvez até causar a morte de sobreviventes. Se é que tem algum. Exato. Se tiver algum, esse lugar é a porra de um cemitério. Agora faz o que eu mandei, Lata. Você me deu uma ordem muito peculiar. Todas as pessoas do complexo foram mortas por robôs, mas você nem está ferido. Isso levanta suspeitas. Prove que é humano. Não seguirei as ordens de um robô fantasiado de gente. E como eu vou fazer isso, cometendo Seppuku? Você deve passar no teste de Darwin. Isso provará sua humanidade. Mas que porra de teste é esse? Que tal eu só arrancar a sua cabeça? Sem a ajuda dela, ativar o modo simulação vai demorar demais. É com prazer que confirmo essa informação. Ok, faça o que quiser. Manda aí esse seu maldito teste de Darwin. O que eu faço? Prove que é humano, pioneiro Nietzscheev. Coloque neste pedestal três itens que representam os três principais valores de um cidadão soviético. Arte, trabalho e vida. Carniça defumada. Agora eu vou ter que lidar com mais uma fechadura, imbecil. Porra, eu sou um imã pra coisa chata. É esquisito, mas a telescova as adora, mesmo ela sendo um robô. Flores. Dê flores a ela. Alguns robôs são quase humanos, e alguns humanos são quase robôs. tempos esquisitos hum? ou na verdade era é. ah. ah. Sobre esse teste. Pois não. Aqui está. É o que tem de mais vivo aqui. Ouço alegrino da primavera! Seja você mesmo, lute ganhe! Vida, eu te amo. Espero que você também me ame. Cala a boca, sua torradeira, desgraça... Perdão. Todo esse caos está gerando uma avaria. Só toma cuidado com seus dedos. Não estou a fim de procurar por aquela chave mestra de... O machado! Ferramenta do trabalhador! A foice! Amiga do camponês! E a estrela de muitas pontas que... Ah. Coloca algo animado, tá bom? Tô me sentindo no fim do mundo agora. Rádio do Futuro! Músicas Mas os cidadãos de agora já... estão Bem observado! Você descobriu um paradis... Puta merda! Se essa é a versão simplificada... Pioneiro Nietzschev! Você passou no teste de Darwin com estilo! Me diga... O que você quer ser quando crescer? Cosmonauta. Que escolha incrível! Sua memória tá vazando? Infelizmente, isso não está ao meu alcance. Porra, você tá brincando, né? Mas eu posso fornecer uma solução. Veja bem, apenas um robô não pode iniciar o modo simulação militar. Tais procedimentos exigem a presença de dois robôs e onde eu acho outro robô irritante. Antes daquele pesadelo todo, o salão de informações era mantido por nós duas. Mas durante a falha, os robôs descontrolados desmontaram minha parceira, Claire. Eles a espalharam por todo o complexo ou algo do tipo? Exatamente. E como você queria, querido camarada? Digamos que é um palpite. Eu tenho que vasculhar o VVC todo para achar as peças dela? Coloque a unidade de controle administrativo em mim para que eu possa te dizer onde estão as peças da pobre Claire. Com certeza é melhor que ficar procurando aleatoriamente. Cadê essa unidade de controle administrativo? Estou ficando sem tempo. Siga-me, por favor. Tudo isso é simplesmente monstruoso. Os robôs devem ter perdido a cabeça. Nossa, olha só. Ajudar lenhadores e socorristas é um objetivo muito nobre. Mas olha só como você usa os braços que nossos criadores te deram. Como um animal selvagem. Como uma besta para esmagar e desmembrar. E esse aqui? Só fica aí todo nu. Como se não tivesse nada de errado. Você não tem vergonha, robô, de expor seu compactador de irídio publicamente? Você sabe que ele não fez isso porque quis, né? Minha nossa! Que bagunça! E quem, eu me pergunto, vai limpar isso? Eu deveria chamar os faxineiros agora mesmo. Não, espera. Foram eles que fizeram isso! Eu estou tão avoada hoje. Ai, como eu invejo os humanos. Vocês só precisam de uma lâmina para tirar esse bigode horrível e monstruoso. Mas isso aqui? Nenhuma máquina você é, seu idiota! Não passa de uma imitação, uma caricatura um pedaço de equipamento de laboratório. Perdão pelo desabafo. É que um deles costumava tentar... Ah... É, vamos mudar de assunto. Há uma ampla variedade de modelos de robôs técnicos de laboratório. Os pretos se tornaram particularmente violentos. Tem usado seus telêmetros a laser inofensivos e embutidos para atirar de longe em humanos. Como isso foi acontecer? Fique sabendo que a especialização dos robôs técnicos de laboratório pretos é determinada pelo pacote de software codificado dentro de uma cápsula de Neurogel cinemática escalar projetada de acordo. Você pode recuperar o pacote de um deles desde que a cápsula ainda esteja inteira. O quê? Eu não entendi nada que você falou. Você é assistente, Terescova, então fala que nem gente. Você não tem mesmo o mínimo de educação. Imagino que já tenha conhecido Nora, a reparadora monstruosa que está submetendo humanos a torturas inimagináveis e mortais. Meus algoritmos doem por ter que mandá-lo pras garras sangrentas dela, mas não temos escolha. Ela é o único mecanismo capaz de usar essa cápsula para aprimorar suas armas. Tá, tá. Anda logo, Terescova. Estamos com pressa. Estou indo, camarada. é o bom garoto? Quem é o garotinho mais fofinho, bobinho e gordinho? É você, meu amor! Nem em modo de combate você ataca as pessoas, porque você é um amorzinho, não é? Que coisinha mais linda e preciosa! Camarada, a unidade de controle administrativo deve estar nesta cabine. Estabeleça a conexão, por favor. Gentil, camarada-major. Minha parte interna é muito delicada. Oh! O que foi que quebrou? Relaxa, Lata. São só minhas juntas instalando. Feito. Ficou bom? Direitos de administrador concedidos com sucesso. E agora? Vou abrir a porta do átrio para você. Procure em cada um dos andares do complexo e encontre minha querida Claire. Falei contigo pelo rádio. Assim que chegar em um andar, vou escaneá-la e ver se encontro minha pobre amiga. A maior parte dela está no térreo. Por favor, remonte-a!